O início da música popular norte-americana deu espaço para a criação de um novo instrumento musical. Um prato era fixado no bumbo para ser percutido por outro prato na mão do baterista. No final de 1800, surgiu o pedal de bumbo, que era muitas vezes equipado com o clanger, uma haste de metal que atingiu um prato fixado horizontalmente no bumbo. Em 1925, surgiu o aparato orquestral, ou pedal de Charleston. Ele acabou sendo substituído por outra nova invenção, o Lowboy. O Lowboy fez grande sucesso por ser desmontável. No final de 1920, o Lowboy cedia lugar para o Hi-Boy, depois chamado de Hi-Hat, com pratos agora podendo ser tocados com as mãos. Bateristas costumavam tocar o Hi-Hat com o braço passando por debaixo do braço que toca na caixa da bateria. Desde o início, os pratos Zildjian já eram o gold standard, padrão de ouro dos pratos de bateria. Muitas técnicas de hi-hat foram criadas pelo baterista Papa Joe Jones e mantidas vivas por bateristas como Max Roach e Steve Smith.